Oi gente, já pensou o quanto é importante essa, esse monte de especializações que existe no mercado e o quanto essas especializações facilitam a nossa vida? Estamos publicando na revista Sucesso, nessa próxima edição que você vai encontrar daqui uns dias nas salas de espera, uma entrevista com a Conceição Gorini da Chamarra que completa este ano 33 anos de mercado. Com certeza vale a pena conferir, veja lá. Oi, tudo bem? Eu sou Conceição Gorini, proprietária da Chamarra, estou há 33 anos no mercado vestindo a mulher londrinense e da região. Eu trabalho com moda festa e também a roupa casual. Eu vou estar falando na próxima edição da revista Sucesso sobre tendências de moda para esse inverno e primavera verão. Aguarde não deixe de ler.